Olá pessoal, vamos dar início então à nossa unidade 3, que fala sobre a integração e a interpretação. Bom, eu coloquei um desenho aqui do quadro, que é justamente o um quebra-cabeça e existe um espaço vazio. E esse espaço vazio é justamente para dizer o quê? Que dentro né, é, do que nós estamos estudando, às vezes é possível a gente falar em lacunas da lei, ou seja, omissão da lei. Então, a integração, ela significa justamente o quê? Integrar, preencher essa lacuna da lei. Então, a lacuna da lei, ela é preenchida, ela é integrada por recursos, que pode ser uma própria lei, utilizando-se, então, da analogia, ou as outras fontes do direito, como, por exemplo, os costumes, os princípios gerais de direito. E isso por quê? Porque quando a gente fala é, do sistema jurídico, não há lacuna dentro dele. Por quê? Porque existindo lacuna da lei, há outras formas de preenchimento dessa lacuna. Mas a própria lei, às vezes, ela pode né, ser omissa sobre um determinado assunto. Então, a integração da norma é a atividade pela qual o juiz complementa a norma. E essa necessidade de complementação da norma surge porque o legislador ele não tem como prever todas as situações possíveis no mundo fático. Tendo em vista que, o direito é dinâmico porque a sociedade também é dinâmica. Então, por vezes, a sociedade, ela acaba evoluindo muito mais rapidamente com relação a um determinado assunto do que o direito o faz. E, às vezes, acontece um determinado fato, né? E o direito, ele não está preparado para aquela situação. Porém, é, a gente não pode falar que o magistrado, ele simplesmente por não existir uma lei com base no non-liquid no ele não vai decidir aquela questão em tela aquele caso concreto então aqui a gente tem algumas espécies de lacuna né que são trazidas conforme a professora Maria Helena Diniz então a gente tem a chamada lacuna normativa que é a ausência total de norma para um caso concreto então não existe lei que fale sobre aquele assunto existe a lacuna ontológica tem presença da norma para o caso concreto, mas ela não tem eficácia social, porque tem que existir eficácia social é aquilo que a gente fala de a norma colou, né? A sociedade cumpre ou a sociedade não cumpre. E também existe a lacuna axiológica, que é a presença de uma norma para o caso concreto, mas cuja aplicação ela é tida ou como injusta ou como insatisfatória. E por fim existe a lacuna de conflito ou antinobia, que é justamente o quê? O choque de duas ou mais normas válidas pendente de solução no caso concreto. Então, a gente vai ter o caso concreto e existem duas normas a respeito daquilo que acabam se conflitando. Então, é importante falar sobre isso, por quê? Porque é, no ordenamento jurídico pátrio, vedou-se o chamado Dom Lict, ou seja, o juiz ele não pode se eximir do dever de julgar alegando lacuna da lei ou desconhecimento da norma. Né? E é o que traz justamente o artigo 4º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, a LINDB. Então, ela traz expressamente é, que quando a lei ela for omissa, o juiz ele vai decidir o caso de acordo com a analogia, em primeiro lugar, posteriormente de acordo com os costumes, e, por fim, de acordo com os princípios gerais de direito. No caso da analogia, né, o magistrado ele vai pesquisar a vontade da lei para transportá-la àquele caso que a letra do texto não havia compreendido. Então, para que tenha cabimento, é necessária uma omissão no ordenamento jurídico. Valendo frisar que há setores em que a analogia ela é proibida, como, por exemplo, no direito penal. E aí eu coloquei o desenho para vocês aqui de uma interpretação analógica de um caso pelo qual o juiz, é, em caso de omissão da lei, ele vai pegar o caso A e reportar aquela norma para o caso B. tá Já os costumes, como nós vimos anteriormente, eles são os hábitos sociais que são considerados mental e comportamentalmente que correspondem a uma consciência de é, obrigatoriedade, então é aquele uso reiterado, né, mas que tem essa consciência de que é algo obrigatório, e aí existe alguns costumes que são estabelecidos pela própria norma também, então nesse caso não foi possível se utilizar da analogia, o magistrado então ele vai buscar o uso da fonte costumes, o direito consuetudinário. Se mesmo assim não houve a possibilidade de preencher essa lacuna, o magistrado, então, ele vai buscar nos princípios gerais de direito, que é justamente o composto de valores que vão implicar proibições, permissões, deveres. Então, há princípios que são explícitos, há princípios que são implícitos, alguns, inclusive, estão positivados né? é, na Constituição é, Federal, alguns estão inclusive em tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário e é, de acordo com o professor Nelson Nery Júnior os princípios gerais de direito eles justamente são regras de conduta que não se encontram muitas vezes positivadas no sistema jurídico mas que vão nortear o juiz na interpretação da norma ou na interpretação do ato ou mesmo do negócio jurídico então Exemplos de princípios gerais, né? É, que ninguém pode se valer da própria torpeza, né? O princípio da boa-fé. Então, são alguns princípios, né? Que são utilizados pelo magistrado diante de uma lacuna da lei. Lembrando, a lacuna está na lei, ela não está no sistema jurídico. Há também casos de necessidade de interpretação. E aí eu coloco aqui, de acordo com o professor Mascaro e Maximiliano, que interpretar é justamente o quê? Explicar, esclarecer... Dar o significado de um vocábulo, uma atitude, um gesto, reproduzir por outras palavras um pensamento exteriorizado, mostrar o sentido verdadeiro de uma expressão, extrair de frase, sentença ou norma, tudo o que na mesma se contém. Então, da mesma forma que a gente tem na língua portuguesa né, lá a interpretação de texto, a gente também tem dentro do direito a interpretação da norma jurídica. E o artigo 5o da Lindbe, ele fala que na aplicação da lei. O juiz ele deve se atentar justamente para o fato de que ele deve atender aos fins sociais a que se dirige a lei. E as exigências justamente do quê? Do bem comum. Mas qual é né, a, a ciência que vai tratar sobre interpretação? É a chamada hemenêutica. Então, é justamente uma disciplina que vai estudar as atividades de interpretação. Que, segundo Camilo, né, tem por objeto justamente o quê? os textos normativos. Então, o Código Civil, o Código Penal, o Código de Processo Civil, é, a, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Estatuto da Juventude, e assim por diante, que vão permitir ao jurista identificar e construir uma norma jurídica. Então, compete ao jurista a interpretação jurídica. Então, ele vai partir do texto normativo e sem perder a realidade dos fatos, mediante a criação de uma norma jurídica. E quais são os métodos né, de interpretação? Então, a gente tem como métodos de interpretação justamente o gramatical, que, como o próprio nome diz, se dá por meio da análise da gramática. Então, eu coloquei como exemplo aqui para vocês o artigo 434 do Código Civil, Existe também o método de interpretação sistemático que vai analisar a norma no contexto maior do sistema jurídico. Então, analisa todo o contexto né, do, do ordenamento jurídico pátrio. E aí, como exemplo, coloquei o artigo 579 também do Código Civil. Há o método de interpretação teleológico que vai levar em consideração justamente os fins né, para os quais aquela norma foi criada e para a qual ela se dirige. E tem o método de interpretação histórico que investiga quais eram as condições sociais no momento em que a norma foi criada. Ou seja, há leis que foram criadas lá em 1950, por exemplo. Né? E uma determinada lei criada naquele período, ele pode, por exemplo, falar sobre mulher honesta. Mas o que é uma mulher honesta em 1950? E o que é uma mulher honesta em 2023? Então o magistrado ele vai ter que interpretar isso com base naquilo que queria dizer a norma naquela época, e trazer para a realidade dos dias de hoje. Ou seja, não pode-se vislumbrar né, a situação de uma mulher honesta da mesma forma que era há algumas décadas atrás. E quais são os resultados da interpretação? Então, a gente pode ter uma interpretação que é ampliativa, né? a norma diz respeito aos direitos fundamentais, individuais ou sociais, se submete, por exemplo, a uma interpretação ampliativa, a uma interpretação declaratória, ou seja, as normas de direito administrativo se submetem a uma interpretação declarativa, em virtude justamente do princípio da legalidade, e uma interpretação restritiva. Então, as normas que estabelecem privilégios, sanções, renúncia, fiança e aval, se submete a essa restrição é, que é feita pela interpretação. Ou seja, a ampliativa ela vai falar mais do que... Ela vai além do que a norma fala. E a restritiva, essa interpretação, ela vai ser menos do que a norma fala. tá? Bom, pessoal, é, espero que tenha sido suficientemente clara com vocês. E até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.